Oi, eu sou o Botão esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. A gente recebeu bastante comentários aí falando dos vídeos de gráfico que eu coloquei, então hoje eu vou mostrar uma ferramenta que o Excel tem que fica escondida, que vem aí ser é a cereja do bolo quando eu tô falando em termos de dashboard dinâmico, que é a função câmera. Então, toca a vinheta aí para que a gente comece a brincar um pouquinho. Mais rosa, olha, do que nunca brilhando no estúdio. Eu vou clicar aqui em Arquivo, opções e vai abrir esta tela que a gente já conhece aqui previamente. Eu tenho aqui do lado, ó, Personalizar Faixa de Opções e tem aqui, ó, todos os comandos ou comando fora da caixa de opções. Você escolhe qual que você quer clicar. Eu vou escolher aqui, ó, todos os comandos. Então vamos selecionar aqui aquele câmera. Para que eu consiga, entretanto, adicionar o comando câmera, eu preciso criar uma nova guia aqui em cima no meu Personalizar Faixa de Opções. Na verdade, deixa eu tirar esse negocinho um pouco pro lado aqui, ó. E eu vou criar, ó, uma nova guia aqui embaixo. Se você quiser renomear, eu vou colocar aqui, ó, Guia do Botão. Eu tenho que selecionar aqui o novo grupo, clicar em câmera e aí sim clicar em adicionar. Então, notem aqui em cima, nesta barra verde da minha guia de opções, ó, Guia do Botão. E tem aqui só a função câmera dentro do novo grupo. Se você quiser dar nome para o seu grupo, fica à vontade também. Por enquanto, eu só habilitei a função câmera e aqui eu tenho uma planilha extremamente simples. Simples, certo? Os gráficos eu já previamente linkei com esta tabela aqui, então se eu trocar aqui para 65, por exemplo, eles vão ser aí alterados. Mas esse não é o desafio de hoje. O câmera, na verdade, é uma grande gambiarra, o passo a passo de estrutural é bem chatinho. Então fica prestando atenção na tela, porque depois você vai tentar fazer sozinho, não vai conseguir e vai querer quebrar o computador. Então não é o caso, então presta atenção, anota o passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer, querido, é nomear o intervalo aonde. Onde os gráficos estão colocados. Ele vai aqui da célula B7 até a célula I20. Eu já utilizei essa ferramenta antes, eu vou falar que isso é esse intervalo aqui se chama barra, tá? E vai dar um ENTER e vou fazer o mesmo procedimento. Vou selecionar o intervalo onde está escrito. Pizza e vou dar o nome de pizza. Por favor, se você tentar replicar, não mexe o gráfico desse intervalo inicialmente, que você vai ver depois o porquê, tá? Então segura a quinta para que a gente consiga fazer a planilha certinha. Vou pegar aqui a célula H2, vou pintar ela de amarelinho só para eu não me perder depois aonde eu coloquei a informação, vou colocar uma lista para eu poder selecionar o tipo de gráfico, então eu também já ensinei isso, então vou clicar aqui em dados, validação de dados, certo? Vai abrir esta telinha aqui que a gente já conhece, e aonde está aqui permitir qualquer valor eu vou colocar aqui ó, permitir lista, eu não nomeei lá os dois tipos de gráfico que eu tenho, então eu vou chegar aqui e vou colocar ó, barra e pizza, eu vou dar um ok, Aqui vem um ponto importante para não dar pau, como isso é uma gambiarra você tem que seguir alguns pontinhos é, meio tosco, você não pode deixar em branco isso daqui senão depois você não vai conseguir selecionar a câmera de forma certa, então deixa um selecionado qual você quiser, e agora eu vou utilizar novamente a questão de nomear uma determinada célula, só que agora como eu preciso fazer a gambiarrinha, e eu tenho que ir na ferramenta dedicada que é o gerenciar nomes, aonde eu acho gerenciar nome Jesus. Onde eu acho isso? Eu acho dentro de página inicial? Não, né, Mané? Eu acho dentro de fórmulas, eu sempre me confundo. Gerenciar nomes. Nós vamos clicar nele e vai abrir esta tela de apoio aqui. Na verdade, eu não vou utilizar nada disso. Eu quero nomear o quê? Eu quero nomear a célula H2, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo, novo nome. Você vai dar um nome para essa célula, eu vou colocar aqui de forma bastante democrática, ó. Selecionar, porque é o quê? É onde você vai selecionar o gráfico. Se você quiser colocar o pronome, a planilha é sua, você faz o que você quiser comentário se você quiser você coloque agora pare e presta atenção que é aqui que vem o pulo do gato você tá vendo ali que tem um refere-se a câmera botão H2 é aí exatamente que vem o truque antes do câmera botão H2 e vai colocar novamente a fórmula indireto em direto, abre parênteses antes do câmera botão e fecha parênteses depois do H2. A câmera botão H2, quando eu selecionar ela, indiretamente ela vai remeter aos outros nomes que são barra e pizza e eu vou conseguir selecionar. Que informação horrível você vai entender quando eu mostrar. Eu vou dar um ok, selecionar tá ali, eu posso fechar e agora é que vem o negócio. Eu vou vir aqui em guia do botão, que é onde eu criei a minha câmera, vou selecionar a câmera e olha que legal. Eu vou clicar na planilha, tá vendo aqui que ele mudou o cursor, a, a cruz tá magrinha? Eu vou desenhar a minha câmera. Apesar de eu ter colocado ela grande, ela volta pequenininha. Tá vendo aqui que apareceu barra? É porque isso aqui, apesar de parecer uma caixa de texto, é na verdade uma câmera. E ela tá filmando o quê? Ela tá filmando o conteúdo da célula H2. Basta eu vir aqui no conteúdo da célula H2, tirar o H2, e como que foi o nome que eu dei para a seleção, não foi selecionar? Olha lá, ó. Eu vou falar que isso aqui se chama selecionar e vou dar um enter. Olha lá que maravilha. Essa caixa de texto, então ela está filmando quem? Quem está escrito aqui, barra. Se eu trocar isto aqui por pizza, automaticamente o indireto vai trocar e aí ele vai filmar outro pedaço da planilha. Então o que, que você pode fazer? Você pode pensar previamente em todos os tipos de gráficos que você quer mostrar, montar esta gambiarra e concentrar todos os seus gráficos em uma única tela e deixar o seu chefe, a sua mãe ou qualquer outro de Queixo caído. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Dois recadinhos de hoje. Por favor, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. E o segundo recado é o da planilha Xoxa. A gente está recebendo as planilhas Mectrefs que você tem para a gente dar uma melhorada nela e devolver para vocês. Então se vocês acham que eu posso ajudar no desenvolvimento da planilha, é só mandar no pcg.com. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Até o próximo vídeo. Um abraço do botãozinho. Out the